Yeah. O cara que vai cuidar de vocês é o cara pra cuidar de vocês e é bom demais o trato aqui com eles, cara. Vai levar uma boa gorjeta esse cara aqui, ele merece, hein? Tô falando sério. Valeu. Melhor clínica que já vi, cara. Já pesquisei, cinco anos pesquisando. E olha essa alegria, os caras cuidam dos clientes, mas é nota 10 isso aqui. Meu sotaque é meio estranho, por causa que eu sou espanhol, na verdade. I, I am Spanish, no Brasilian. Então o meu sotaque é meio estranho por isso, mas eu falo espanhol perfeitamente com o português. Então aqui misturamos tudo, é tudo mundo, todo mundo, está da hora, é nóis. Nice. É isso aí galera, o passeio foi ótimo, meu cabelo ainda não tá mexendo, mas ano que vem vai estar tá só parecendo uma rendadeira. Mas é aí, a gente fez um passeinho, ano que vem eu vou voltar, vou querer voltar, eu tô pensando em fazer a barba, também o repasso, não, não esperava isso aqui, mas é que o trato é muito bom. E eu vou querer voltar sim, certeza, ano que vem tal tá por aí. Vou ver se o, re, se o André me recebe, né? André, gente boa demais. A clínica Air of Istanbul, the best.